Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim. Pois o, o procedimento de emagrecer é uma coisa simples. Através de vídeo-aulas você consegue seguir um passo a passo. Tem isso? Tem. Muitas pessoas às vezes ficam com dúvida se existe um treinamento online em que a pessoa através de login e senha na internet acessa videoaulas e aprende a como perder os quilos do seu corpo. Tem isso? Tem! Tem ah, pois as pessoas conseguem aprender muitas coisas com videoaulas. E vídeo aula sempre foi uma boa oportunidade de opção para solucionar muitos problemas.